Entrando no nosso programa, estreamos semana passada aqui, agora às quartas-feiras, às 17 horas, eu Armin conversando com você. Hum, hum. Ai, ah, como é bom! E como vocês sabem, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, para quem ainda não me conhece, que é sustentado em três pilares. E quais são eles? Registro da memória celular pelo DNA, à medida que eu converso com você. Eu analiso o teu subconsciente, é... O Jean sabe disso, né, Jean? Boa. Eu não falo tudo certinho? Bate com Bate. tudo. Fala mais alto para eles ouvirem. Bate tudo certinho. Isso, agora ficou melhor. Então, e aí nós vamos trabalhando você, porque nós vamos até, se precisar, né, lógico, para o intrauterino, não só isso, não, até a concepção. E aquelas memórias, né, é que vão nos deformando porque o nosso espírito vem formado o que deforma são as memórias celulares tudo que vem dos arquétipos que vem dos padrões que vem das crenças e, e do sofrimento do ser humano né o que cada um carrega o pai carrega a mãe carrega e, e todos carregam coisas muito difíceis por mais que você olhando você diga assim nossa aquela pessoa teve uma vida maravilhosa ela foi feliz gente é tudo uh, uma é, é tudo uma uma ilusão né? É toda uma ilusão. Bem, uh, então é o registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada, que é bárbaro, né, Gabi? Sim. <risos> a Gabi gosta. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Gabi, assistente da Armin. Estou aqui hoje acompanhando ela no, no programa. Muito feliz de estar aqui. Isso aí. É, é um prazer ter você <risos> aqui comigo, né, Gabi? Sim. Então, uh, a Gabi sabe como é que funciona, o pessoal mexe... Uh, o corpo, mas é, é, é, o mexer é alguma coisa? Não, ele mexe porque magnetiza. Eu uso alguma coisa magnética? Não, nada. Eu fiquei até surpresa quando, a primeira vez que, que você fez, que, porque bate mesmo as coisas, a energia se transforma imediatamente e a frequência biomolecular também, né, junto com a radiestesia, que transformou muita coisa assim, internamente na minha vida, particularmente falando. né? Sim, e você vê o pessoal né, que vai lá, sim, é sim. um negócio assim. E o corpo, ele, ele, ele mexe de tal forma como se fosse um pêndulo mesmo, mas ele entra na vibração, só com pêndulo e com os gráficos, alguns gráficos radiônicos que eu tenho lá, e a pessoa ela fica de pé, né? ela fica em pé, e o corpo dela faz a espiral de luz, né? vai, vai mexendo, e, e com isso vai ficando imantado, e, e vai limpando, vai desconstruindo o que foi negativo e vai construindo o que é bom, então a pessoa vai recebendo aqueles minerais, todas aquelas coisas necessárias para o corpo e vai melhorando bastante. E a energia fria vibracional curadora, Jean, vamos abrir o telefone para quem quiser receber. Gente, a energia fria vibracional curadora, eu tenho até dificuldade em falar o que é. Você quer receber? Você entra agora em contato comigo, nós abrimos o telefone. Você está com dor? Você está se sentindo mal? Então, nós vamos atender o primeiro ouvinte, vou passar a energia fria para a pessoa e vamos aguardar. E daqui a depois eu volto a chamar para ver o que ela sentiu. Porque o melhor, a melhor forma de falar o que é isso é a própria pessoa que está recebendo, né? Então, vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo, bem tirando a dor da minha coluna, eu estou Que bom, vai tirar a dor da sua coluna. Vai. Pelo menos vai ajudar, né? Com certeza. Então, vamos ver para onde a energia vai, porque ela é inteligente. É uma energia que vem dos pleiadianos. A Roberta está assistindo também. Ah, e Ela é inteligente, ela atinge o corpo no lugar necessário. E você vai ver o que acontece. Eu vou fazer assim, eu vou passar já a energia. Você está sentada? Num lugar bem confortável? Sim. Tá bem solta? O corpo tá solto? Tá solto. Tá. Os pés? Estão no chão? Tá. No chão. Tá. Uh, a cabeça? Você tá com a cabeça bem leve, solta, encostada em algum lugar? Que é importante isso. Uhum. Tá? tá. Tudo relaxadinho? Tudo relaxadinho. Então você vai ficar no ar, você vai prestando um pouquinho de atenção. Não desliga o telefone. Daqui a pouquinho eu vou te chamar e você fala o que você sentiu. se Caso, caso você sinta alguma coisa, se melhorou um pouco a dor, tá bom? Tá bom, minha flor. Tá, meu anjo. Já, já te chamo. Mas fica bem tranquila aí onde você está, tá bom? Tá bom. Então, tá. E vamos aqui, continuando o programa, né, Gabi? Sim. Ah, temos bastante novidade, né? Temos. Qual é uma delas? Conta pra nós. A Rifa, ah. da Armin. É, já o pessoal está entrando bastante em contato, né? Comprei é. os números. E é uma oportunidade para todo mundo que quer conhecer seu trabalho, né? Mas está distante ou não consegue fazer o tratamento nesse momento. Então a gente fez a rifa para se tornar algo mais acessível, né? Ideia da Gabi, viu, gente? <risos> Gabi falou: amém, ah, o pessoal precisa conhecer. Sim. Então vou fazer uma coisa bem em conta, né? Para a pessoa vir, para conhecer. Porque, às vezes, por mais que eu esteja há 22 anos aqui na Rádio Mundial, nós resolvemos fazer, com a ideia da Gabi, essa rifa por R$10, né, Gabi? Como é que é? A pessoa entra lá... Entra em contato com a gente né, no ah. WhatsApp, é, compra o um número, ou quantos números quiser, por 10 reais o número, faz o Pix e fica marcado lá o nome, o número. Ah. E o que, que a pessoa ganha? Um atendimento de radiestesia magnética imantada, pode ser tanto presencial ou online... E uma frequência biomolecular, que é incrível, gente. Recomendo para todo mundo. <risos> é, essa frequência é, nós fazemos, né? Eu coloco no. É que eu não trouxe. A gente coloca no, no frasco especial, é, vem 100 miligramas, né? E dali você vai pôr quatro vezes por dia vai borrifar debaixo da língua sete, é, sete, sete vezes. Borrif, sete vezes. Então, é maravilhoso. Você não tem é, ideia é. da diferença que faz. Bem, é algo fantástico, tá? Agora, para deixar para o meu WhatsApp, precisa dar o um número do celular, né, Gabi? Sim. Como é que é faz? Qual que é o número? Qual que é? 99675-5250. Ela decorou. Já tá na cabeça. Então, para você entrar no WhatsApp, para se inscrever para a encontrar o um número para a RIFA. Uh, enfim, para todos os contatos comigo. Tem um fixo, né? A Gabi estranha. Eu já não sei. É, ela, ela, ela não gosta de falar no telefone. <risos> não, não, na hora é dessa geração que só digita. né? Então, é 29508343. Pessoal, é assim. Uh, nós vamos dar um curso de energia fria, vibracional, curadora, presencial e de radiestesia magnética. Estamos voltando com tudo, viu? Uh, você vai ter tempo suficiente para se inscrever. É um negócio muito legal, tenho várias pessoas já formadas, por quê? Porque eu sou a matriz, né? Tudo começa por mim, eu fui auto iniciada em 85, então eu não, ninguém me ensinou. Tanto é que eu não, eu, a, o certificado que eu dou começa comigo. É. Eu, por onde vai começar? Por só eu que faço isso? Então, eu sou a autora do meu certificado da energia fria vibracional curadora, da radiestesia magnética imantada magnética imantada porque a radiestesia é milenar, né, gente? E para tirar as coisas negativas, para te organizar, organizar os teus chakras, não tem para ninguém. Bom, vamos atender o ouvinte que está aguardando. Alô? Oi? Oi. esqueci seu nome, desculpa. Oi. Sônia. E aí, Sônia, como é que você está? O corpo formigou tudo. Oi? Meu corpo me formigou tudo. Formigou. Ah, formigou. Quer ficar mais um pouquinho então? É assim, já tô bem. É. Um pouquinho, porque formigou e deu um. Tá um calor aqui, tô bem. Esquenta o corpo mesmo, Sim. porque tá saindo a febre interna, tá liberando, né? E aí? Isso. Eu tô ótima. E a dor? A dor, ela tá aqui, mas assim, em vista do que estava. Tá então, tá bom. Caso você queira experimentar mais, entre em contato conosco. Nós estamos em Santana, 60 metros do metrô Santana, na, bem na vontade da Pátria. Um lugar muito gostoso. Eu tá? tá, eu vou falar de novo já já, tá bom, Sônia? Gratidão, Gratidão para você também. Vou falar aqui para o pessoal, se vocês quiserem é. ver é, a aplicação da energia fria, se vocês quiserem ver a radiestesia, tem vários vídeos, tanto no YouTube da Armin, quanto no Instagram, eu que estou cuidando lá das redes sociais, e a gente também tem, eu principalmente, a Armin também, vai estar tá lá sempre é, conversando com vocês, então se vocês tiverem dúvidas, qualquer é, questão que vocês tiverem sobre os tratamentos da Armin, pode mandar lá pelas redes sociais que a gente vai responder vocês. Então, o YouTube dela é oficial, Armin de só tem ela, né, com esse nome, é a única que aparece <risos> lá. Apareceu de o é. Armin, pronto. É. E o Instagram é Armin Oficial, tanto no Instagram, Facebook também, Armin de Gourmandian, só dá ela. <risos> Então, uh, você tem presenciado lá algumas coisas, né, Gabi? Sim. Uh, e aquele cantinho? Ai, gente, vocês têm que conhecer, de verdade. É um espaço super gostoso. Toda semana a gente faz uma limpeza, energiza lá. Então é um ambiente assim que você entra, você já sente tranquilizar sabe é e aquele cantinho quem vai para aquele cantinho né porque assim entre uma sessão e outra do registro da memória celular eu ponho a pessoa no cantinho que a gabi descobriu esse cantinho Sim. é todo de almofada né depois a gente mostra um tapete bem gostoso o primeiro dia que eu fui lá eu já fui para aquele cantinho sentei lá e falei armin esse lugar aqui é um lugar especial e a pessoa ela já começa ali a relaxar sozinha ela entra no estado que parece que tudo que está alojado no corpo dela, negativo, vai saindo. Não consegue ficar e não volta mais, né? Você já viu o pessoal falando. É um negócio, assim, maravilhoso. Mas anotem aí, se alguém quiser ligar também para ser atendido de novo, dá tempo ainda, né? Receber mais um pouco da energia fria, se tiver alguém. Custo de energia fria, vibracional curadora, você vai ser também um facilitador, fazer tudo que eu faço. Vai ser, vão ser nos, vai ser nos dias 24, presencial, 24 e 25 de julho, agora do 7, das 10h30 às 18h30. É um sábado e um domingo. Nós vamos começar às 10h30 da manhã e vamos até às 6h30 da tarde, tá bom? E a radiestesia, a radiestesia radiestes magnética imantada é vai, vai ser nos dias. Aí já vai ser em agosto. Nos dias 7 e 8, também dois finais, um final de semana, 7 e 8 de agosto, das 10h30 às 6h30 da tarde. Das 10h30 da manhã até as 6h30 da tarde. E vamos ter online também. Mas vamos atender mais um ouvinte agora, alô? Alô. Quem está falando? É, Alexandre. Oi, Alexandre, como é que você está? Eu mais ou menos, eu acabei de ligar o rádio, eu tô ouvindo o programa de vocês, né? Ah. Eu achei interessante porque ele lida com a energia, e a minha eu acho que tá meio bagunçada já faz tempo. Ah, é? Eu me sinto muito sem ânimo, muito sem vontade de muita coisa. Hum. É. Quantos anos você tem, Alexandre? desculpe a pergunta, tá? mas é, Sem problema, acabei de fazer 52. Você fez agora, né? É, dia 8. Dia 8. Até o seu... 50... você fez 58, é isso? Não, 50 Não, 52. anos, 52. 52. Até Isso. os seus 48 anos, você teve um tipo de vida. Aos 48, você mudou um pouco, mudou? Não sei. Uma... Eu me sinto num piloto automático. Hã? Eu, quero sair... eu me sinto num piloto automático. Eu então, quero sair fora dele mais rápido possível. nesse piloto automático, você entrou por volta dessa idade. eu vou ah, é. Você, você teve alguma mudança nessa idade? Você passou por algum processo, alguma, alguma coisa que você não quis lembrar mais? Eu me lembro, não. Não houve nenhuma interrupção? 47, 48, por aí? Não, eu me lembro, não. Não, né? Bom, mas não tem problema. Faz o seguinte, fica um pouco quietinho aí, eu vou mandar uma energia para você. Só que eu vou mandar uma energia para deixar o seu corpo mais imantado, tá bom? Eu dirigindo, é possível ah, você está dirigindo Não, dirigindo não Dirigindo não dá Faz o seguinte Você teve alguma situação que foi cortada Onde você teve alguma perda Antes dos, 40, antes dos 48 anos? Perda não, não tive perda não Nada que foi interrompido, nada disso? Não Há quanto tempo você sente que você está no piloto automático? Não sei dizer, mas faz bastante tempo mais que sete anos? Eu acho que sim. Tá. O que eu percebo é que você tomou um baque muito forte, tá? E aquilo atrofiou um pouco o seu raciocínio. Você ficou muito no lógico, entendeu? Você, você ficou muito no instintivo e você saiu daquela, daquela sua energia de percepção mais profunda das coisas. Entendi. Onde você poderia ter, estar mais antenado onde você poderia ver mais as coisas. Então, você começou a ter atitudes repetitivas, não percebeu o que você faz, você já faz automaticamente. E, e, e eu tenho a impressão que começou mais ou menos, no máximo, uns sete anos atrás. Qualquer coisa você analisa e entra em contato com a gente, tá bom? Tá bom. Porque é, agora... Não... Telefone, né? Eu vou deixar agora o telefone. Então, tá Muito obrigado. Nada, Um abraço para você. Eu agradeço a todos vocês. Conto com vocês todas as, qu as quartas-feiras, às 17 horas, aqui, sempre pelas ondas da Rádio Mundial. Qualquer coisa, liguem lá, já gente o horário e vamos que vamos, você vai melhorar muito. Vamos tirar tudo aquilo que está lhe deformando, que está causando esse mal-estar, essa ansiedade, esse desespero. Beijo para todos. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.